transmigração de almas, ou seja, a passagem da alma do corpo de uma pessoa para o corpo de outra, e até mesmo culto a um dos Daemons mais conhecidos da Goetia, Daemon. Este é o assunto de hoje, a gente vai estar tá falando sobre toda a magia que está por detrás do filme hereditário, que está no cartaz recente da Netflix. Então, para você entender tudo o que precisa a respeito desse assunto, assiste esse vídeo até o final, porque bruxo foda é bruxo que entende das coisas. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com bruxa bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. Nós vamos falar sobre Hereditário, e tem de mágico, de místico, de oculto e real por detrás deste filme, certo? Hereditário, ele é um filme estadunidense de 2018 e está classificado aí como drama... E terror, ele foi escrito pelo diretor Ari Aster, que é o mesmo cara que dirigiu Midsommar. Se você quiser também análise desse filme, deixa aqui embaixo nos comentários, certo? Que também é um outro filme muito intrigante e ele vai estar tá aí muito relacionado também com a magia e com a bruxaria como o próprio hereditário está. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira e que traz todas as coisas que você sempre teve curiosidade de saber. Então, para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Então, como funciona esse filme? Né? Após a morte né, da reclusa avó, a família Graham começa né, a desvendar algumas coisas. Então, mesmo após, por exemplo, a partida né, dessa matriarca, ela permanece aí, é, de alguma maneira meio bizarra aí na casa, como se fosse uma sombra, um espírito. Né? É, especialmente vinculado aí à neta Charlie. Né? Ela era muito apegada a Charlie. Ela tinha um fascínio por essa, por essa criança em especial, e um fascínio, é assim, não muito comum, né? Então, assim, com o um crescente, né, ao longo do filme, com o terror, a gente vai ver a analisar a família e explorar é, lugares obscuros do inconsciente, do emocional e da história dessa família que pode ser uma história hereditária. Então, no início do filme a gente vai pensar nisso, nessa né, ideia de hereditário ser uma esquizofrenia, ser uma doença que está ali é, entre a família. Mas, como eu disse, vai se perder ao longo do tempo e vai começar a entrar dentro é, da, das, das questões mais ocultas, quando a gente vê a morte da Charlie ao longo do filme e as coisas sobrenaturais em volta dessa morte dela, tá? Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas eu quero convidar você pra me seguir lá no Instagram, arroba Nightingale. No Instagram tem conteúdos que são diferentes, dos conteúdos que você encontra aqui, mas que complementam ainda mais o seu aprendizado. Por isso, me segue no Instagram, arroba Nightingale, e me manda uma mensagem por direct, pra gente conversar. Então, a primeira coisa que a gente pode falar aqui mágico é sobre a ideia de ancoramento, tá? Essa ideia de ancoramento a gente vai ver em dois momentos do filme que eu acho que são muito fortes para a gente expressar isso daqui. A primeira delas, né, é quando a Charlie, ela corta a cabeça de uma pomba que morre ao bater no vidro, tá? E essa cena é uma cena bem bizarra, porque a menina vai a sangue frio e corta a cabeça e de certa forma, essa, esse cortar a cabeça vai ter relação com como ela vai morrer, uma casualidade, como se ela estivesse realmente vinculando a morte dela ao corte daquela cabeça, né? Então a Charlie vai cortar a cabeça da pomba com a tesoura e mais pra frente ela vai morrer decapitada. E o segundo momento né, onde tem muita força essa ideia de ancoramento é em uma dada situação, quando a mãe da da Charlie quer se comunicar com, com o espírito dela, é, a vizinha, a amiga, a pessoa que está ali no, no rolê, fala para ela assim, você precisa de um objeto físico da tua filha para poder fazer o ritual, e efetivamente ela é, se vincular a esse objeto e poder é, dar forma para a realidade e ela se comunicar com você. O que, que é um ancoramento dentro da, da magia, né? dentro do trabalho mágico, trabalho ocultista? É você realmente utilizar de alguma coisa que é física, é, que está na nossa realidade palpável para ancorar uma intenção, para ancorar uma energia, para ancorar um feitiço. E por que, que eu, trou eu trouxe essa, essas duas visões? Tanto a do pombo, tanto quanto a da roupa. É, ao longo do, do, do, do processo do filme, a gente pode perceber que talvez a Charlie, ela já, tava, ela já, já não era mais a Charlie, já era o espírito ali é, de Paimon, que estava possuindo o corpo dela. Né? E que para se livrar, né, para poder fazer a troca de almas, vocês vão ver isso mais pra frente no vídeo de hoje, precisava que ela morresse. Então, é, talvez aquele momento onde ela corta a cabeça, ela ancora o feitiço que tá todo mundo fazendo, tanto que em algum momento, no meio do caminho, você vai ver o poste exato onde ela vai ser decapitada com o símbolo ritualístico daquela seita, daquele grupo. Então, quando a gente ancora um feitiço na realidade, quando a gente pega um objeto, uma coisa, e a gente exerce a figura, a figuração daquilo, a gente está ancorando o desejo na realidade. Então, esse processo de cortar a cabeça da pomba vai estar tá falando sobre ancorar uma intenção na realidade. Eu corto a cabeça daquela pomba, que é um animal vivo, na realidade, supostamente, na intenção de retirar a cabeça ou causar esse dano em uma outra coisa. Então, a gente vai trazer aquela figura como um objeto de ancoramento. E quando a gente vai falar também de ancorar espíritos, servidores mágicos ou forças que não, não fazem parte mais da nossa realidade palpável, a gente vai colocar a energia ancorada em um objeto. Então, é comum que quando a gente vai criar um servidor, quando a gente vai, enfim, trazer um espírito para a realidade, a gente realmente precise de um objeto para ancorar essa força na realidade, para que ela, então, possa agir sobre a realidade. Então, esse objeto, né, esse objeto que vai ser a coisa do ancoramento, vai ser a âncora da força, da coisa que está sendo invocada, vai funcionar funcionar exatamente como é, um vínculo entre o espiritual e o físico para que aquela coisa que está no espiritual possa agir no físico existe isso dentro é, dos processos ocultistas de magia de bruxaria de você ter um objeto para ancorar aquela energia na realidade E ainda nessa mesma cena, né, onde a gente vai ver é, esse processo de falar com espíritos, a gente também vai ter o processo de invocar o espírito, né? Como se fosse ali é, o jogo do copo, que a gente conhece aqui no Brasil, né? Louie, se você here. Oh! Louis. Mas existem outros, muitos processos, né, que a gente pode utilizar para fazer esse trabalho mágico de invocação, de contato com espíritos. E na realidade é muito comum a gente ver, por exemplo, a Ouija é, usada nesses filmes de terror para se conectar com espíritos. E para mim, esse, esse processo do cópia é quase um do it yourself de invocação de espíritos, entendeu? Existiam, podiam existir outras maneiras de trabalhar, né? Dentro dos processos né, ritualísticos relacionados à magia, a gente vai entender... É, entre muitas linguagens de trabalho mágico, que existe um véu que separa a realidade física da realidade espiritual. E dentro dessa realidade espiritual, existem diversas coisas, diversas criaturas e diversos seres. E um desses seres são os espíritos desencarnados, ou seja, as pessoas que morreram, né, que já foram pessoas, um dia morreram e não foram pontinho aqui e ficaram vagando, certo? Porque existem outras criaturas que não necessariamente já foram vivas, tá? Podem ser criaturas que nunca foram humanas, que nasceram e são parte do outro lado. Então, quando a gente vai pensar em trabalho de invocação de espíritos, normalmente a gente vai ter uma ferramenta. A gente vai ter, seja essa ferramenta um ser humano, que a gente costuma chamar de médium, que é aquela pessoa que vai olhar o outro lado, ou vai receber no próprio corpo e dar voz para aquela força, ou então a gente vai ter um objeto, alguma coisa ali, que vai de alguma maneira indicar o que aquele morto, o que aquele espírito invocado quer. Então, nesse caso, o copo ele vai servir como um, um, um, sei lá, um indicador do que aquele espírito quer vai mostrar o caminho, ele vai ser um condutor do movimento, mas o espírito está ancorado na roupa, no objeto, na coisa, certo? Então a gente vai ter o ija como um indicador, a gente vai ter N maneiras de trabalhar a invocação de espíritos, mas a ideia é sempre a mesma. A gente tem o outro lado, o objeto é uma ferramenta que abre uma fenda entre os outros lados, através do médium, através da bruxa, através da pessoa que está invocando, e o objeto em si vai ajudar a delimitar ali aquele contato. E, enfim, mostrar uma facilitação para aquele espírito se comunicar e dizer o que precisa o que quer. Outra coisa que vai acontecer num outro momento é a Anne que é a mãe, incorporando a filha Charlie, né? Mom? Eu não gosto disso. Dad, eu não gosto disso. O que está acontecendo? Por tem até um, um comentário ao longo do filme, onde ela diz né, que ela é médium, ou seja, ela tem a habilidade de canalizar, de ver esse reino espiritual com maior facilidade. É muito comum né, que nesse processo mágico, ritualístico, de contato com os mortos, exista um médium, tá? É o que eu falei pra vocês, vai ter o objeto, vai ter a ferramenta que vai ajudar no contato, vai abrir a fenda, mas é o médium em si que vai conduzir aquele processo na verdade, se tem o médium o processo é muito mais rápido, é muito mais fácil e às vezes não precisa de nenhuma outra ferramenta não precisa de um copo, de moeda, não precisa de nada, só do médium em si porque ele já é o próprio canal eu vou te fazer um convite, agora você pode ser membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai diferenciar você aí dos demais, principalmente nas lives de tarô, onde sua pergunta vai aparecer pra mim em negrito, eu vou conseguir responder você na frente de todo mundo ou então, você pode fazer Parte do grupo secreto, a Revoada Rolchinol, aonde a gente conversa sobre magia, espiritualidade. Todo mês a gente faz um ritual juntinhos. E se você quiser, você também pode fazer parte do Círculo Rolchinol, que é um espaço de estudo e desenvolvimento mágico que é guiado por mim, tendo os conteúdos aqui do canal como base e material exclusivo. É muito fácil, é muito simples de você participar. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem um botãozinho inscrito seja membro. Caso você não encontre, é só abrir a descrição do vídeo, que também vai ter um link lá, inscrito seja membro. É só você escolher a categoria que melhor se encaixa aí pra você, selecionar e fazer parte da nossa revoada. Transmigração de almas, né, que pode também ser conhecida como mente psicose. É... É uma ideia que a gente vai ter de que uma alma ela pode passar de um corpo para outro, seja esse corpo humano ou animal. Em alguns grupos também se acredita que pode passar, essa alma pode passar a residir em um objeto inanimado. Essa visão de transmigração... É, e até mesmo de reencarnação, aparece em várias culturas tribais em muitas partes do mundo. Essa visão é, ela é muito familiar na Grécia Antiga e ela vai ser nomeada no Orfismo. né E até nesse período, é, entre os filósofos né como Platão e os Pitagóricos, eles vão começar a pensar e ensinar essa escola de que a alma ela reside... É, um tempo no mundo dos mortos, depois ela pode voltar a habitar os corpos. Essa crença ela vai ganhar aí, uh, muito poder, principalmente na época é, renascentista, pela repercussão dos livros herméticos. Aqui, né, dentro do filme, a gente vai perceber que o espírito é, de uma força antiga já estava habitando um outro corpo, que é o corpo da irmã Charlie. E com o tempo descontente pela composição corpórea, que era feminina e não masculina, ele vai querer o corpo do Peter, do irmão mais velho. E é aí que a história começa a criar é, todo esse contexto mágico e sair dessa ideia de, de, de problemas psicológicos, tá? É, a transmigração, ela ficou muito popular um tempo atrás, nos filmes de terror. É, a gente já tinha visto essa ideia de transmigração há muito, muito tempo atrás, num filme chamado A Chave Mestra... É, onde eles trocam de corpo há muito tempo. E é, é uma ideia mágica, espiritualista, é, que vai estar tá muito mais próximo da ideia da reencarnação do que nessa coisa de eu mato uma pessoa e passo para o corpo da outra, sabe? É, realmente, é, é, essa visão né, de, de, de você tirar de um corpo e pôr para outro, do modo que a gente vê nos filmes de terror, é uma visão é, extremamente é, hollywoodiana dentro dos grupos mágicos, a gente vai entender é, essa ideia de, de troca de almas muito mais próximo da, da ideia de reencarnação, e em algumas visões está ligada mesmo a reencarnação e a visão de karma do que necessariamente a essa coisa de, ah, eu vou trocar de corpo com uma outra pessoa, porque enfim, né, o meu corpo não é legal, não é agradável porque eu quero viver para sempre, mas o mote dos filmes de terror acaba pegando essa ideia da mente psicose é, da transmigração para gerar essa essa coisa, né, do assassinato em massa ou da, da ideia de trazer uma criatura de outro lado, habitar no corpo de uma outra pessoa. E no final do filme, né, a gente vai conseguir ver nitidamente essa transição concluída quando o espírito do Peter, ele sai depois que ele cai na janela e tipo uma luz que representa o próprio Paimon, a energia de Paimon a angina dos feitiços que a galera lança entrando e habitando o corpo já é, morto, recém-morto do menino, tá? vou deixar para falar de Paimon um pouco mais pro final. Então, vamos seguir, tá? Mas, na visão gnóstica das ordens mágicas e ocultistas, a transmigração ela é uma concepção é, muito próxima à reencarnação, o destino dos homens, a morte, toda essa crença filosófica de que o espírito, ele, é eterno. Então, cada alma passa de um corpo para outro num ciclo contínuo de nascimento, crescimento, maturação e morte, em ciclos ininterruptos da vida, tá? Então, dentro do filme, a ideia de transmigração ela vai ficar encaixada... É, é, nesse processo de seita justamente porque o terror possa acontecer mas a, a, o trabalho mágico por detrás né, dos, dos grupos iniciáticos pensa mais voltado nisso, tá? De, de reencarnação, então eles ligam no filme as seitas e a transmigração por conta disso porque foi muito comum em um determinado, uma determinada época é, os grupos ocultistas é, trazerem muito essa ideia de alma eterna tá? E ah, para encaixar ainda mais, né, com essa questão psicológica, porque o filme é um terror psicológico, uma coisa meio drama, a gente vai ter, além da ideia, né, da transmigração ligada a uma seita, a gente também vai ter uma seita de pessoas nuas. E na maioria dessas pessoas uma galera da terceira idade para trazer estranhamento. Afinal de contas a gente tá falando de um terror psicológico. E o corpo é, é um grande tabu. Ainda mais o corpo de mais idade. O corpo que não tá num padrão estético. É, então assim, você pensa é, numa seita de pessoas velhas com todas aquelas pelancas de fora, sem medo, sem pudor nenhum, matando uma família inteira pra trazer um daemon, um demônio à vida no corpo de um menino, né? Olha só que bizarro, que coisa bizarra, que mexe com todas as nossas questões, né? Então, assim... É, muito ligado também à ideia de grupos ocultistas e da própria bruxaria tradicional, a gente vai ver sim o nu ritualístico como algo que existe e está na história, né? E os grupos tradicionais de bruxaria trabalham com o nu até hoje, os grupos é, ocultistas, alguns grupos ocultistas também trabalham com o nu até hoje, mas não dessa forma bizarra, assustadora, é, que mexe com o nosso psicológico, que é trazido dentro do filme. Muito, muito pelo contrário. A nudez ritualística, dentro dos grupos é, mágicos, ocultistas, da bruxaria tradicional, ela vem como uma maneira de igualar os seres humanos, né? A nudez ritualística ela também vai trazer a sensação de fragilidade, aonde todos estão expostos, né? estão frágeis, em igual vulnerabilidade, aonde nenhum é maior ou menor que o outro. Então a gente vai aí acionar um gatilho psicológico e emocional que vai fortalecer aquele grupo a trabalhar junto. Então a nudez ritualística ainda é muito usada nos meios mágicos e nos grupos ocultistas na atualidade, onde ela é um ato de conexão pura e sagrada com... É, as forças espirituais, onde não existe malícia sobre o corpo do outro. O YouTube ele desbloqueou para a gente um novo recurso para ajudar o canal a crescer ainda mais e melhorar aí todo o conteúdo que eu trago para você aí do outro lado. Esse recurso é o Valeu, certo? Que é uma ferramenta muito simples e que faz com que você, do outro lado, que gosta do meu conteúdo, deixe um comentário seu em evidência. Então, a partir de um real você consegue apoiar o meu trabalho, o que eu faço aqui, e ainda deixar o seu comentário fixado em evidência para todo mundo ver o amor e o carinho que você tem pelo que eu crio aqui. E é muito simples, tá? É só você é, ir ali embaixo, certo? Do lado do botão, curtir, você vai encontrar a opção Valeu você vai deixar o seu comentário, selecionar o valor que você quer colocar e pronto, você fixou o seu comentário e ajudou o nosso canal a crescer. E muito obrigado por fazer parte da nossa Revoada. Então, para falar de Paemon, eu trago para vocês o meu amigo Nilo Denani, que é mago hermetista, e ele vai trazer conceitos de alta magia, para que você possa entender melhor quem é Paemon e como esse... esse... Daemon vai funcionar dentro da magia e desmistificar para vocês um pouco mais toda essa questão de demônio que aparece dentro do filme. Olá, meu nome é Nino Deane, eu sou psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia e mestre e hermetista, e hoje o Cedric me convidou para falar um pouco sobre essa figura emblemática e enigmática da magia, o Paimon. É muito difícil a gente caçar a origem de uma lenda, então dizer onde nasceu a história de Paimon seria bem prudente em um vídeo rápido sobre o assunto. O que eu vou fazer aqui, então, é falar como Paimon ficou famoso. A primeira aparição registrada de Paimon é num grimório chamado Liber Officiorum Spiritum, seu Liber Dicto Empto, Salomonis de Principus et Regibus Demoniorum, ou Livro das Obras dos Espíritos, o um livro chamado Empto, Salomão, Concernente aos Príncipes e Reis dos Demônios. Nós não temos mais o original desse livro, então a gente não consegue datar. Esse livro. Mas a gente tem uma versão traduzida do inglês para o latim por John Porter em 1538, indicando, que, obviamente, que o livro é bem mais antigo que isso. É importante citar o Liber Officiorum Spiritum, pois foi daqui que o monge beretino Johannes Trit Tritemius tirou as informações para a confecção de um dos manuscritos que, mais tarde, daria a Johann Weyer as informações necessárias para a confecção do livro Daemonium de Prastiges onde encontramos um apêndice sobre bruxaria chamado Pseudomonarquia Demonum, ou a Falsa Monarquia Demoníaca, que mais tarde o Samuel Liddell MacGregor Mathers vai usar para compilar sua lista famosa como 72 Demônios da Goetia no livro Goetia, The Lesser Key of Solomon the King, ou Lemegiton, Clavícula Salomonis Regis. Eu dei toda essa volta aqui para que você compreenda que não importa muito a origem do nome Paimon, ou de alguma pretensa lenda que você encontre por aí. O Paimon que a gente conhece hoje é uma adaptação cristã de uma deidade na tentativa de um monge beneditino explicar as ordens infernais a partir da visão da cristandade. É aqui, nessa tentativa de explicação, que Paimon vai ganhar o título de um dos Reis do Inferno, ou ainda, segundo o Book of Oberon, um imperador do Oeste, comandante dos demônios, que vem dessa direção. A lenda que chega até a gente, então, é que Paimon foi um dos anjos de Deus, pertencente à ordem das potestades, ou seja, ele pertencia à sexta hierarquia dos anjos, de cima para baixo. Essa hierarquia, é claro, segundo o livro que montou a Aeropagita, o livro De Coeleste e Hierarquia, acima de Paimon, que nessa época se chamava Umbriel, estavam as virtudes, domínios, tronos, querubins e serafins. Já no Lemegeton, as obrigações, por assim dizer, de Paimon era de ensinar artes, ciências, coisas secretas, revelar os mistérios da terra, do vento, da água, o que a mente e tudo mais o que o magista quiser saber. Também ajuda na obtenção de bons familiares e dignidade e faz com que os homens se curvem ao magista. Ele oferece isso tudo enquanto se apresenta como um homem forte, embora seu rosto mantenha afeições femininas. Ele veste uma coroa preciosa, bem preciosa, e parece montado num dromedário e o seu jeito de falar não é claro no início até que o Magista lhe ofereça uma folha com um texto na língua na qual o conjurador deseja que Paimon fale. Tudo isso é muito bonito, mas eu preciso reafirmar mais uma vez aqui. É só uma lenda. Desde que a psicologia foi descoberta e se separou da filosofia em 1879, a visão dos magos sobre os demônios, anjos, deuses, vem se modificando bastante e Paimon não ficou afastado disso. Claro, eu não vou poder afirmar aqui que todos os magos veem alguma coisa de uma certa forma, pois todo mago é livre para fazer o que quiser, inclusive adentrar um cabedal de crença em específico. Mas alguns magistas de renome, como o Dom Milo do Cat e Alistair Crowley, vão tratar esses demons como uma figura interna do próprio mago, algo que a psicanálise vai chamar de recalque, ou algo muito próximo disso, ou seja são questões internas do mago que ele decide, como qualquer outra pessoa, deixar escondida profundamente em algum lugar da sua psique e não tratar isso é, diretamente até que ele esteja, figurativamente falando, forte o suficiente para tal e conseguir externar esse mal para confrontá-lo num movimento de autoconhecimento. Nesse sentido, a gente pode até usar a própria metáfora que a Ars Goetia vai trazer para a gente no sentido da imponência da figura e no que ele nos ensina, como um símbolo para que a gente compreenda o que nos falta, o que a gente precisa trabalhar na gente. Ou seja, você que está aí no caminho da bruxaria, aqui no canal do Cedric, será que você não está escondendo dentro de você a falta de vontade em aprender artes ou aprender ciências? Como é sua interação com seus familiares? Você está com autoconfiança em dia, ou você se curva para qualquer homem? Talvez seja a hora de você colocar a sua coroa, e demonstrar a outras pessoas como você prefere que elas falem com você. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau. Então, Hereditário, ele é realmente um filme muito intrigante, sendo um tipo de terror psicológico é, que não recorre necessariamente né, a grandes barulhos e quadros assustadores que pulam na nossa cara tentando mexer aí com o nosso instinto mais primitivo na tentativa de tirar a gente do nosso conforto e do nosso sossego. Muito pelo contrário, ele vai brincar com a nossa cabeça, gerando aí estranhamento e, e conexões que a gente nem pensava que tinha através das imagens e dos quadros bem pensados e das coisas que são gatilhos emocionais e psicológicos que estão escondidos ao longo das cenas e do cenário. Tem muita coisa voltada aí o lado ocultista, principalmente pensado nessas coisas de ordem iniciática, do passado, Passado. E obviamente você que gosta de um terror voltado para magia, que tem ocultismo, vai fazer com que a sua tarde aí é, seja muito mais interessante. Então se ficou alguma dúvida com relação ao filme ou se você tem alguma coisa legal também que você notou, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar ouvir e te responder também. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!